O d'água é direto, né? Não tem jeito, a chuva que não passa, cara. Ei, jovens! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Motovlog Belém. Nesse trânsito caótico! Finalmente teve uma manhã que ainda não choveu. Tá quase chovendo, mas ainda não choveu. Acabei de deixar minha mãe no trabalho, onde eu tô de, meio que de férias da faculdade. E aí deu pra... Vamos gravar esse vídeo aqui pra vocês. E aí, cara? Tá uma loucura a vida, sabe? Inclusive esses dias a gente quase foi vítima de um estelionatário. O que aconteceu? A gente tá precisando muito de duas motos, sabe? Eu tô precisando, meu irmão tá precisando... Meu pai está precisando da moto, minha mãe está precisando, minha namorada está precisando da moto. A minha namorada e minha mãe, apesar de ainda não dirigirem, mas elas precisam porque o trabalho, o horário de trabalho, o horário de estudo. A ah, Santa Motovlog Belém estuda de noite, então é necessário buscar ela, mas agora meu irmão também está estudando de noite. E minha mãe sai no trabalho desse meio tempo aí, tem que voltar de um ônibus lotado. Então para ela que trabalha o dia todo em pé, pra voltar pra casa em pé no ônibus é castigante, castigo demais. E aí, a gente tá pensando muito de duas motos, foi que a gente viu no Alix um anúncio de uma Bros 2013. Falei, eu muito, mas a gente tava pensando em comprar só pra quebrar o galho durante esse aperto aí e depois vender. E aí o valor do anúncio tava... 4.300 moto que estava selada conservada e tudo tem direito. E a gente ligou pra concessionária, mandou o WhatsApp e o cara não respondeu. Aí foi que a gente ligou, e atendeu e depois pegou e. A gente ofertou o lance do mais como é que era pra fazer, para pegar a moto e do mais. Ele tava solicitando que a gente é, fizesse uma ficha de cadrasto. Não, de CRA Como era que ele falava? cradrasto acho que era isso aí e a gente fizesse a ficha depósito os dois mil reais e que a moto ia chegar na lá em casa porque dizendo ele primeiro que a, a logo da concessionária era daqui de Belém mas a gente foi lá ver a moto presencialmente e a moto não estava lá estava em Bragança interior daqui do Pará fica a 200 quilômetros daqui mas o que é 200km, né? Aí tava, até então tava em conta. Aí a gente falou: Não, eu quero. Eu quero ver a moto do mais mais. Segura pra, ela pra mim até amanhã que eu vou. Que eu vou até aí contigo. Falou: Não, não dá pra ter amanhã porque já tem uma. Vai ter uma venda agora aqui 5 horas. E vai ser um carregamento pra Belém agora 2 horas aí. Se tu, depois, tu garantir pra mim que não vai depositar o dinheiro agora de tarde, eu consigo mandar ela no caminhão aí pra Belém agora. Aí meu pai falou, não, mas eu quero ir até aí ver a moto e tudo mais, eu quero dar pessoalmente o dinheiro de uma vez só. Aí ele falou, não, não dá, não sei o que, a gente vai trabalhar só com frete e tudo mais, enfim, papo furado. Vou botar pra vocês ouvirem os áudios do WhatsApp aí. Porque assim, meu querido, agora às 5 horas da tarde, não. a gente tem uma proposta, tá certo? Se você me der uma garantia de que vai fazer o pagamento é, pelo período da tarde, eu consigo segurar ela até amanhã. Não, no caso a gente entrega no teu endereço, tá certo? Agora por volta de duas e meia da tarde vai estar tá saindo um carregamento. Vou precisar estar tá fazendo a tua ficha de cadastro aqui na loja. E a loja ela pede um sinal de adiantamento, ok meu querido? E aí eu fui olhar nas recomendações da, da empresa na, na internet, no, no Facebook. E lá dizia que era o mesmo tipo de golpe sempre. Que eles, eles pegavam pediu o. o a entrada de dois mil reais para garantia e aí o veículo nunca chegava na casa das pessoas seja com carro, seja com moto eles ficavam, ficam enganando as pessoas esse cara que tra, supostamente trabalha em Bragança é, eles, ele usa a logomarca dessa concessionária daqui de Belém Pra aplicar os golpes lá em Bragança. A gente vê que o cara não sabe nem falar direito, não na cara que é bandido. Vamos por aqui pra mostrar um caminho diferente pra vocês. E aí eles fazem essa pressão de agoniação que vai ser vendido logo e tudo mais. Que é as pessoas se agoniarem pelo preço, pelo, pelo estado da moto conservado e pelo preço baixo do mercado. Pra se apavorarem e, e depositar logo o dinheiro. Vamos ver aí, eu estou pensando seriamente nisso: né? na delegacia fazer um boletim de ocorrência, denúncia anônima, mas eu penso muito nos riscos que eles tem nosso número do WhatsApp, porque a gente entrou pelo contato pelo WhatsApp, né? E aí, nem a foto do cara aparece que aparece logo da, da, da empresa. Então é isso, meus amigos, eu já estou bem próximo de casa. Tenha muito cuidado aí quando fazer negócio pela OLX e Averingue bem, não faça nenhum depósito adiantado Nada sem ver a moto, sem ver o veículo, sem estar com a garantia de que ele vai estar nas tuas mãos Então, veículos, é, investimentos que envolvem quantias grandes, elevadas, como dois mil reais Tentem fazer o máximo possível presencialmente e só dê contrapartida financeira no momento em que vocês estiverem com as coisas da moto, documentos, coisas no cartório. Beleza? Então é isso, gente. Forte abraço a todos. Estou construindo mais um prédio aqui. Belém tá agraçando tá demais, cara. Que bom. Abração. Porque as pessoas não usam ciclovia que tem do outro lado. Porque se, se não tivesse, todo mundo ia reclamar. Mas como tem, ninguém usa também. Tem a ciclovia aqui do outro lado. Não tem um ciclista. Uai! Porque ninguém entende as pessoas? Que coisa.